Deixa eu tá. Fala galera, beleza? Bem-vindo mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will E hoje a gente chega no quarto episódio da série de The Last of Us Galera, tá tenso, muito, muito, muito tenso eu fiquei muito pensativo depois do último episódio, né? Onde a gente teve ali a, a morte do Joel E agora começa praticamente a vingança da Ellie junto com a Dina E por um começo de jogo, né? Era assim, muita intensidade já desde o início E realmente eu fiquei surpreso, né? É, infelizmente eu já tinha pegado esse spoiler de um canal aí é, da Xbox Mil Grau, infelizmente e... Mas enfim, vamos lá, né? Eu não esperava que fosse dessa forma e de todo jeito me surpreendeu. A gente chega agora em Seattle, então vamos ver o que vai acontecer. A Maria, ela, ela autorizou a Ellie e a Dina a, a procurarem pelo Tommy, né? Porque agora o Tommy foi também atrás de vingança. Beleza? Vamos embora para jogatina? Seattle, dia 1. Um. <música> Já começa com esse som sensacional, né? Brincadeira. Tinha um caçador em cima dele, afogando ele e... O Joe não conseguia pegar a arma. Putz. Você ficou com medo? Eu não consegui nem pensar. Eu só... Corri lá, catei a arma e dei um tiro na cara do infeliz. Quantos anos você tinha? 14. Que idade você tinha quando matou pela primeira vez? Você diz um infectado? Não. Uma pessoa consciente, sem cogumelo. 10. Putz. O que aconteceu? O cara veio pra cima da mamãe. Eu isso aqui. Porra. Essa você ganhou. É, eu sou fodona mesmo. Tô <risos> toda tá hora do <risos> E aí, tamo perdidas? Ah, não. Aham. Uhum. Aí, cadê a confiança? E aqueles canibais malucos lá com que você e o Joel encontraram? Eles já vieram atrás de vocês. Vai ver, eles têm uma conexão com a WLF. Não, é... Acho que não era o mesmo grupo. E aqueles contrabandistas do mercado negro de Boston? Gina, o Joel atravessou muita gente. Ficar adivinhando não faz sentido. Tá. não É... Precisamos de mais informação para ter ideia. Bonito cenário, hein? Né? O jogo ele não está mesmo linear. Acho bem que vale, a gente vai chegar no mesmo lugar, mas ele dá acho, é, algumas alternativas. É, estamos chegando perto. Fica de olho em tudo. Pode deixar. Vamos nessa. Admito que errei. Parece que sabe mesmo pra onde tá indo. Cara, que bizarro. Vamos uma rodovia. Sem dúvida, esse é o jogo que vai. Já trouxe no primeiro, né? Mas esse segundo aqui realmente que traz mais realidade, assim. Realismo por meio de Fica com a estrela. Aham. Uhum. Super nos ativar. The Starfire Kids. Ah. Não, a criatividade que o é... time de desenvolvimento do jogo tem né para criar esse tipo de coisa. Mais detalhe. Um, um diário. tá o um mapa. Hum. De... Boas-vindas a certo. Virar. Aqui tem as ruas, centro de tá. Uma crítica que eu fazia bem grande ao The Left FFB Part 1 E que pelo um jeito não mudaram É que o mapa, cara, assim, você, Alguma coisa aqui pra sair? Não... Achei um mapa turístico velho Bom, já é alguma coisa É que o mapa, para, você ah. quase não usava ele, né? Porque ele era tão complicado de acessar pelo menu ele não era nada intuitivo, né? Eu só quero matar a curiosidade de saber se tem alguma coisa era pro outro lado. que o Tony sairia para vingar o, o, o Joe fui, Apesar que no primeiro eles não estavam tão bem Se você não viu ainda, a, a, não conhece a história de Beratia Fels, No primeiro, eu fiz toda a, a série GNT do primeiro Vou colocar um card aqui para vocês verem são bem escondidos, eu sei, é isso que me assusta só Aquele time foi lá só para aquele grupo, foi lá, só para pegar o Joe, cara. o Joe O Joe fez alguma coisa muito pesada, né? o cara muito importante O pai da menina, sei lá É a quarentena. É, fica de olho nos pontos altos. Engraçado que no trailer ela chegava sozinha, a ele, né? não? <risos> na parede lá pra cima. Federal disaster response agents. Força energicial da reação antes dos Caraca, olha isso, a transformação. Da infecção. fase 1 da infecção, o cordyceps cor toma controle das funções motoras da vítima e infectados dessa fase são rápidos Agens e geralmente se descolocam em bandos, não se deixe cercar, segunda fase da infecção, usa o ambiente para se esconder em buscar as vítimas, franquear, flanquear e atacar por, por trás, aproxime-se com cuidado e verifique os arredores Terceira fase da infecção, completamente cegos e com audição aguçada. Usam eco-localização para procurar as presas, manter a distância dos infectados dessa fase. São conhecidos por atacar ferozmente e são extremamente letais. Quarta fase da, infec da infecção. Uma evolução rara, porém perigosa. Ah, contam, contam com uma força impressionante, são capazes de disparar projéteis ácidos só enfrentar em caso de ter uma necessidade, que são é, os famosos baiacos. Alguma coisa que presta aí? Já fizeram a limpa. Diferente né, de, da série de Resident Evil e de outras séries que possuem zumbis, é, na história de, de The, Black, The Black of Us, são chamados de infectados, porque esse Codiceps, na realidade, ele é um, um, um fungo que existe, de fato. né? É só esse fungo, e ele tem essa mesma ação, só que com insetos, ele toma o corpo do inseto e controla totalmente os insetos que são infectados por esse inseto E aqui eles adaptaram para, uma, para um cenário onde esse cordyceps, esse fungo, ele teve uma evolução e consegue também infectar o mundo. Isso tudo é jaula? Celas de detenção. Os soldados tinham isso em Boston. Eu vou te levar pra você. serão mortos imediatamente. Um uhum. site. vou arriscar. Assim, pessoas estão por perto? Ah, tem uma ali, A gente consegue subir Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Uma Dina, me ajuda a subir. Fico de olho, vê se você consegue abrir o portão pelo outro lado, é uma boa. Meu, o Poodle deu uma dinâmica totalmente diferente do jogo. morrer morri. Cadê esses arrombados? Eu tô falando que isso escola, né, Oh Pega energia aqui oh, Cara, que doidão né? Não tem problema Bom dia então, A gente vai... A gente... Precisa achar um cabo agora Opa, o que tem aqui? Tá. Quando será paga? que foi escrito? 0512, norte 382, norte 1, leste 1, leste 2, 5345, 6128. Câmbio. Virar. Tem uma operação das grandes chegando e o Isaac quer que a gente recolha os suplementos que tiverem sobrado lá no centro. Peguem gasolina. A, a base Serevena. Que, é que encontrarem. Aí tem coisa. Não atrapalhou ele que encontrarem na garagem do Tribunal da Cúpula e levem tudo para, para o abrigo da base de, da base em Serevena Será que a gente vai é, passar por lugares que a gente passou no 1 no... Vou alguma coisa aqui né? Deixa eu essa porta Isso que é gerador. Tudo bem aí? Que barulho foi esse? Eu abri aquele portão. Agora eu vou dar um jeito nesse. Bom, vai que você consegue. Valeu. Спасибо энергии <Слышишь> <Слышишь> это не пошли на трое. Вот так всё тут, по está bem, bom trabalho, E agora? Achei um bilhete. Tinha uns códigos. Diz que tem um esconderijo da WLF num lugar que chama Base Serevena. Serevena? Vamos atrás dela? E se pá, encontrar alguém da WLF. Voltar é, eles pra falar. E seguir adiante. Bora lá. Até o Cerevena. Só pode ser aqui. Tá. Para dar um jeito de passar desse... Portão do Fedra Fed. Que criativo. Vai direto ao ponto. Bora chegar mais perto e sacar o lugar. Uma pedra aqui no chão. admissão 20, recusa 5, expulsões 10 ciência de quarentena de certo admissão 1, gente 5, sargento de Sargenti, Sargenti Ward, Rio, 15, provocado pela WF é, na nossa linha de suprimentos há ataques infectados a infestações de esporos ainda não é possível bater as cotas semanais de distribuição de alimentos a entrada de novas pessoas na cidade está vetada, vedada até a segunda ordem. Para não sobrecarregar as reservas alimentares, acelere as varredoras em busca de criminosos e expulse-os. Todos os climas de classe 2 passam a ser passíveis de expulsão. Nosso tempo está se voltando Tem todos. Assim todos se voltam contra você. Gasolina. Eita, merda. O que a gente faz? Ai, merda. O bilhete. O quê? O bilhete disse que tem gasolina na garagem do tribunal e na cúpula. Tudo bem. Garagem do tribunal e cúpula. Qual é o plano pra gente achar esses lugares? Vamos dar uma volta e olhar por aí. Será que o Tommy passou por aqui? Deve ter passado. Você sabe assim? No bilhete que eu achei tinha várias. Mas a gente precisa mandar energia pro portão. A gente tá? Não Pode certeza... que é aqui. Ah, boa. Eu vou marcando no caminho. É legal. um pouco mais... Porra, que aconteceu aqui? Eu acho que os militares devem ter socado bomba nesse lugar. E por que jogaram bomba? Ah, às vezes eles destruíam partes da cidade que tinham. Perdido pros infectados. Ou pros rebeldes. Parece meio exagerado. Bom. Até que funcionava. Com os infectados ou com os rebeldes? Os dois. Merda. É, sorte sua. Não ter crescido numa quarentena. Tô começando a achar isso também. Dação. Que legal. Melhoraram a graça de Até Deus. que isso é legal. Tirando o risco de ser ah. esmagada a qualquer momento. Ah, relaxa. Já deve estar assim há anos. Não é hoje que tudo vai desmoronar. Acho. Lembrinhas. sem querer Estalador. Esse jogo, se você não tiver paciência, velho, não, não adianta. Nem joga. não All right. <laughs> Já deu o cabo daquele lado. Cara, eu acredito que esse jogo deva sair também para Playstation 5, da mesma forma que aconteceu. 3, Pronto. Acho que acabou. Qual é a da proteção ah. corporal? Eles não parecem ser soldados. É. Não sei. Onde a gente tá? Será que é o banco? Parece um banco. Uh, cara da riqueza. Lembrando que o, o Dress 1 ele 1 foi lançado... Deixa eu fazer as modificações aqui foi lançado em 2013 e Playstation 4 foi lançado em 2014 e saiu uma versão remasterizada para Playstation 4 em 2014 que foi consideravelmente melhor é, que a versão anterior com é, 60 fps e 1080p e sem dúvida né, eles vão lançar uma versão para Playstation 5 já deve estar no gatilho já é, a dúvida é né, quem já comprou essa versão do Playstation 4 vai ter direito a a versão de Playstation 5. Acho que os caras de proteção corporal estavam tentando roubar o banco. Cofre, Cacete. 60206, troca de que contos, nem naquele filme. Que filme? Ah, aquele dos surfistas ah. que roubavam banco. Ah, sei. É, Esse é filme é massa. Ele na porta da frente. dirige para os fundos. Está fazendo anotando um os desse... Começou aqui a meia dois sessenta vinte e meia. Vamos lá sessenta. zero vinte e zero zero zero Pronto. Huh? Foda-se essa porra. Não eram nem para eu estar aqui. Culpa, de, culpa do bosta do Neil que me meteu nessa. Com o papinho de que a polícia estaria ocupada demais com toda aquela gente doente correndo para lá e para cá. Ele falou que ia ser moleza roubar esse lugar. Mas aí é claro que aqueles doentes de merda apareceram e tudo foi pro. Piii. Consegui tirar um de cima do Kyle e quase perdi o braço. Tá todo bichado. Uh, e aí meus próprios parceiros me trancaram aqui, a polícia vai chegar a qualquer momento Se for para eu me foder, eles vão junto Eu vou gritar pros jornais, pra TV, pra todo mundo que quiser ouvir Que Caio Peters, Leon Travis e Neil Grant são uns covardes de merda Tô me sentindo escrito pra prap, agora soando feito um porco Meu braço tá todo vermelho e preto na região da amor não dá nem para pensar direito Que merda! Vai ser esse o meu fim virar um deles que se foda. É para eu morrer que seja como um homem. Eles tentaram roubar o banco no dia do surto. Na hora de vir aparecer cara. uma boa ideia. Nossa, embora. Valeu, cara. Mal macho. É Não é para nada dinheiro. o dinheiro oh. Boa Sic Parvis Magna, 29 de janeiro de 1900, 1.596, 093279 Achamos um tão grandioso, tão pequeno. Achamos um. Uma nela. Tem mais daqui. né? É uma missão secundária. Achei que esse lugar já... Concordo antes, o que ia comprar com todo esse dinheiro? Mas agora é mole arrumar uma fazenda. Dá. E você ia comprar o que? <risos> um ônibus espacial. É. Você tem essa coisa com astronauta. Ah, para, é bem mais legal que fazenda. Fazenda é mais prático. Uh. Isso foi louco. Bom, Nessa, a gente arrumou uma escopeta, então, sem reclamação. Beleza, vamos catar a gasolina. E tava no caminhão de ração? Hum. Para se esconder, talvez. E não deu certo. É... Parece que não. Tudo em lugar. A gente vai ficar ah, esperando. Assim que interceptarmos o bem, capturamos a oficiais da forma, que você vai poder desertar e se Eu sei. Você sabia que ficou bastante né? Só que de que poderam, sem a primeira de todos as guerras, sem as habilidades de nossa casa, com o Zap? Esses Zap também são todas, né? <tos> Ei, acho que encontrei o tribunal. Como você sabe? É, tá vendo aquele letreiro ali? Naquele prédio onde tá escrito tribunal? Hum. Ah, sei. Bom trabalho, detetive. Uhum. Marca esse lugar no mapa. Explorar de foto tá muito. So you Vamos atrás da gasolina. Vamos. Bora aqui. Como será que era seria sereia de caminhão? Devia ser legal. Sentar, examinar provas, descobrir se tem alguém mentindo. Só me dá cinco minutos e a minha faca. Descubro fácil <risos> se tem alguém mentindo. <risos> Sensacional. Deixa eu esperar para coisa. Cinco minutos e tá. Boa. Aí, você me ajuda? Indo! Você já entrou no tribunal antes? Não. Quer dizer que você nunca arranjou confusão em Boston? Ah, confusão eu arranjei. Mas nunca fui parar no tribunal. Gavetinho. Achei. No próximo a gente faz um molotão. Bomba de, oh, bomba de atordoamento isso? para atordoar vários inimigos e finalizá-los com... Ah, que tá legal. É parecido com aquela... É, é, aquela bomba de fumaça que tinha. Hum. Estacionamento. A gasolina tá lá dentro, né? Ah, era o que o bilhete dizia. Bom, vamos descer para ver. Tá ah, mesmo. Vamos não assim. Uma cartinha a W... A WLF está vencendo, a cidade vai ceder a qualquer momento Se você não largar a Fedra, não vou ter como te manter a salvo Há pouco tempo atrás quase dava para entender porque você continuava com eles Mas depois do massacre da feira de quinta Você não tem moral para chamar a gente de matadores falaciosos Aquelas pessoas só queriam comida para levar os familiares E aí hoje a Fedra começou a expulsar a gente por insurreição Isso é uma sentença de morte Escuta, ainda dá tempo, eu vou falar com você aqui, me encontra no café, custam as duas da madrugada na sexta sozinho, vem por favor. Eu sei que dá medo, eu sei que dá medo, mas é o único jeito, sua amiga Sandra. Deve ter feito por merecer, imagino. oito zero é os indivíduos que isso? a seguir são salvos ah, prioritários uma lista de tarefas para todas as nossas operações anti terrorismo contrabando falsificação é, contrabando atos de insurreição contrabando atos de terrorismo assassinato de oficial da fedra atos de terrorismo atos de insurreição circulado, hugo distribuição de propaganda anti fedra Assassinato oficial Fedra Absurreição. uns Patterson e Sanchez Dixon preencheu a lacuna. Agora é o nosso alvo proletário Sargento Fluard. Precisa tá em todo lugar, né? 8607. Isso pode ser útil. Muito. Mais uma cartinha. Os exclusivos oficiais, força especial de reação útil. O cara era comandante da Fedra ou coisa parecida. Ah. Estavam perdendo para WLF e tentando fugir. é o resumo. Não precisa muito se tiver sangue nos olhos. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que ficar ligado. Beleza, Janks. Se você tem bastante coisa Agora a gente... Não, tá não tem nada. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Nada Desceu Sei que vocês estão ansiosos aí, eu também estou, mas para o vídeo também não ficar muito longo, já está dando praticamente uma hora de vídeo, a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, é, o próximo passo agora é pegar a gasolina e abrir o portão, lá o portão oeste, se não me engano. E mais uma vez, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo, dê o like se você curtiu, beleza? Então, espero que vocês estejam comigo no próximo episódio muito obrigado, fique com Deus, valeu e fui, até a próxima